E aí, pessoal, WordApp 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, trazendo aqui o primeiro vídeo de Vast, mano, jogo Survivor. Você tá ligado, né? Todo mundo já conhece, Colocar aqui em português para facilitar a minha vida e tal. Aqui tem o que? Multijogador, já estou vendo é? instruções. E aqui tem os servers, né? Rust Brasil, vou nesse daqui, ó, dá um join. Galera, eu não faço ideia como jogue como joga é, esse jogo, então conto com vocês aí, sempre tá comentando, é, dando dicas, beleza e fortalecendo aí com o like. Leak <risos> like é foda. O like. Tá, ele tá pedindo permissão para vai chat e tal. Então beleza. Eu tentei jogar no Android, mas precisamente no Moto X2 e não deu certo, mano, travou bastante. Significa que esse jogo, aquele requer uma otimização feroz no ios parece que está mais fluido mas a renderização está muito próxima né então beleza como todo jogo de sobrevivência eu sei que tem pessoas online que podem me matar sei também que eu tenho que recolher recursos, craftar é, instrumentos de trabalho e etc porém eu não sei onde eu faço isso aqui, eu tenho que atacar isso aqui? deixa eu ver se dá pra destruir aqui no soco Será? Não, dá não. Vai machucar sua mão, bebê. Vamos tentar achar um lugar aqui então pra pegar uns recursos. Aqui, tá ligado? Eu acho que o servidor ele tanto serve para Android quanto para iOS. Que eu me loguei com a conta que eu criei no Android. Isso deve ser muito legal porque dá pra jogar aí com os amigos, independente da plataforma, tá ligado? A maioria dos meus amigos não tem iOS, então isso vai ser bom. Eu tenho um bag aqui que não tem nada. Tem um machado, que louco, mano. Porra, pega esse machado. Caraca, eu tenho um machado, eu não sabia. Meu Deus do céu, eu não sabia que eu tinha um machado, mano. E eu tô... Tá, eu, eu tenho que fazer o que com esse machado? Ah, tenho que colocar em algum lugar ataque ah, tá, em cima, De... beleza, caramba, agora tem uma machado agora sim, comecei a entender as ideias aí, pa. Cadê, é, raise, grab, Esse grab faz o quê? Ah, se eu clicar aqui eu vou, aí, uh, uga, uga, uga, uga, uga, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, eita, passei do ponto, vamos derrubar essa árvore. Ih, tem que ficar clicando. Vai, vamos derrubar. Vamos derrubar. Derruba. Preciso de madeira, que é o pilar aí, né? Vamos derrubar. Derrubei. Consegui derrubar a árvore. Caraca, mas cadê o negocinho? Cadê o negocinho, papai? Não dropa nada? Já tô com.. Ah, já tô com ele na mochila. Beleza, essa mochila cabe, né? Cabe um tronco de árvore. Puta mochila forte. Brincadeiras à parte, tá, galera? Eu não sou chato a ponto de ficar criticando esses pequenos detalhes do jogo, não. É mais pra a gente entreter. E, contem aí pra mim como vocês estão no Vaste, vocês jogam com que frequência, vocês querem ver séries. Galera, vamos fazer o basicão, né? Vamos fazer aqui um diário de sobrevivência, né? Então, esse daqui é o... É o episódio 1, um. episódio 1 um, tem mais, eu vi que tinha mais pessoas no server, espero que eles vejam que eu sou um inútil e não, não sirvo para nada e não, então eu não mereço morrer, né, de começo. Então eu espero que eles tenham essa concepção aí da vida e não me matem. Caramba, eu fui até filósofo agora, porque se você estiver vendo esse vídeo e você tá no mesmo servidor que eu, mano, não me mata, não compensa, eu sou um merda, ó. Só sei fazer isso, ó. Mas bacana, mais bacana. É, vamos pegar mais recursos, né, galera? E eu conto com a dica de vocês, mano. Preciso de dica de vocês aí pra progredir nesse jogo aqui. A gente... A gente desenvolver ele juntos. Hum, que lindo, né? Que coisa mais fraternal. Bora lá. Bora, craft. E tem um helicóptero, mano. Tem... Não, tem um avião, mano. Barulho de helicóptero, mas era é um avião. Meu, o que que ele vai fazer? Eu quero seguir ele. Será que é um player que tá pilotando? Que louco, hein? Mas eu acho que não. Isso daqui faz o quê? Ah, moleque. Esse daqui muda a câmera. Nossa, eu tava... Tava achando estranha aquela câmera em primeira pessoa. Aqui ficou bem melhor. Ó, fica até mais fluido o jogo, eu acho, na minha opinião. Mas eu com essa, sung... essa cueca aí meia suja aí já, tipo... Caralho, você já tá um bom tempo usando essa cueca, né, mano? Vamos trocar. Isso daí deve estar tá com as freadas... Feroz. Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui, galera. Ele tem uma paciência, né? Pra dar a machadada. Podia ser mais tipo... Arr, arr. Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui Bom Olha, pra eu craftar Mais um bagulho da hora Eu preciso de oito Não dá pra ver aqui, mas é oito Daquele negocinho lá Então Vamos achar onde tem esse Negocinho, mano Esse negocinho aí que eu não fa Será que é pedra, mano? Eu, eu já vi em algumas gameplays O pessoal coisando pedra Não, pedra não é ou é? Isso daqui é o que? Isso daqui é o que? Metal. E tá, tá dando certo. Tá aparecendo metal um x metal um x 1 metal um x 1 Vamos ver o que a gente consegue. Aê, conseguimos. O que, que eu consigo fazer agora? Eu tenho metal. Aqui, eu consigo fazer esse. Fiz esse, ó. Já vou colocar aqui. Caramba, mano, eu sou tipo eu sou um gênio, porque eu não preciso Tá ligado? Eu já Ah, caraca, dá pra fazer roupa E cara, mano Agora que eu tô entendendo, cara Agora que, puta merda Vocês são um gênio, obrigado pelas dicas Que vocês deram Deixa eu ver aqui se pedra vai nessa pedra aqui não vai, né? Tipo, você quer destruir uma rocha, mano? Você é louco? <risos> ah, aquela pedra ali vai. Aquela pedra vai. Certeza, certeza. Certeza que essa pedra vai. Galera, a gente tem que ficar blindão, tá? É, essa pedra aqui vai. A gente tem que ficar blindão aqui pra... Né? Poder bater de frente aí com o pessoal no game, meu. Opa, conseguimos um. Esse daqui, esse daqui vai também? Vamos ver. E... Esse daqui é no Ah, beleza, beleza, peguei Meu Deus, que susto, eu achei que era alguma coisa ali Tá, vamos ver aqui, vamos analisar Eu tenho uma pedra, se eu conseguir 10 pedras eu consigo fazer um machado Mas esse machado eu já tenho, então eu não quero fazer esse machado Tá, beleza, eu vou ver essa foice aqui Tá, vamos ver essa foice aqui Essa foice aqui, acredito eu que... Opa, tô pulando que não sirva para... é realmente não serve, ele vai servir aqui para... é também não serve <risos> Mas beleza galera, esse é o primeiro vídeo tá, é apenas uma introdução aqui para falar que eu vou fazer vídeos de Vash também Survivor mano, Survivor é bacana, eu já trouxe vários vídeos de Survivor aqui no, no canal, não vou lembrar o nome dos jogos tá ligado mas vamos apelidar esse daqui de Diário de um Sobrevivente, tá ligado? E eu quero ouvir de vocês, mano. Vocês querem série? Calma aí. Não, não, não, não, não. Vai pra trás. Vem pra trás. Isso, agora... Aí. Aí, agora sim. Vocês querem série, mano? Se vocês quiserem série, só comentar que é nozes, galera. É nozes. Aqui, ó, já tô... Dando umas craftadas aqui, ó. Aê, beleza. Essa pedra aqui, essa pedra aqui também, né? Tudo que eu vejo agora eu tô com vontade de bater, mano. Porque é muito interessante. Rock, rock. Aê, vamos ali pegar, pegar aquela outra pedra. Ainda bem que eu não trombei ninguém. O que, que é aquele negócio pequenininho ali? Aquele pontinho ali, que agora eu tô curioso. Vocês estão vendo ali na frente, pequenininho? Sou curioso. Sou curioso. Vamos lá ver o que é. Ah, é pedrinha, Ah, não compensa. Beleza, então, galera. Já estamos com alguns recursos aqui, ó, já tava Caraca, eu tô com um bagulho aqui que eu nem sabia que eu tava. Então, agora o que eu preciso fazer é, ah, dá para fazer esse daqui, hein? Fiz aí, beleza, mais um para coleção. Eu não sei se esses negócios quebram com o tempo, mas beleza. É... O que eu vou precisar fazer agora é umas roupas, né? Também e tal. Então é isso, galera. Conto com o like de vocês, o feedback, né? No geral, se você nem é inscrito, se inscreva pra acompanhar a série Disse de outros jogos. E tamo junto. Valeu, falou, eu fui, manos. Piu.